Olá, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Eu falo bastante aqui no canal sobre empreendedorismo online, marketing digital, tráfego pago, anúncios patrocinados do Facebook, Instagram e daqui a pouquinho vai ter também Google Tá? tô me preparando aqui pra gente jogar também conteúdo aqui de Google Ads, então vai ser muito incrível aqui pra gente poder evoluirmos aqui no canal, beleza? Então vai vir muita coisa boa por aqui, tá? E nesse conteúdo de hoje, nesse vídeo, eu vim falar pra vocês aqui sobre o suporte da qi Então muita gente tem uma certa dificuldade de ter o um acesso, então um vídeo bem simples bem intuitivo e bem rápido de saber como entrar em contato para resolver um problema específico dentro da plataforma Ok? Então fica comigo acesse essa aula aqui até o final, porque vai ser muito incrível, tá bom? E galera se você já gostou da ideia desse conteúdo, dessa aqui embaixo Deixa o seu comentário, seu like e não se esquece de poder se inscrever no canal E se você já é meu inscrito aqui do canal, dessa aqui embaixo aqui, Deixa o seu comentário aqui, dá o seu like que vai ser muito importante para a gente também estar tá sabendo, tá? para ver se o conteúdo está sendo de relevância para você E também vai me ajudar bastante para me entender e a te ajudar cada vez mais Sem muita enrolação em conversa, vou te mostrar aqui na tela do meu computador Como você faz o passo a passo para entrar em contato com o suporte daqui o Five beleza? Bora pro nosso conteúdo If I o processo aqui é bem simples beleza você vai clicar aqui no google aqui ó você vai colocar suporte daquele fi vai dar um Enter e sempre vai cair para você nessa primeira opção você vai clicar aqui ó, entre em contato que faz clica logo mais em seguida vai cair para você aqui nessa página tá já é diferente ó entre em contato já temos aqui já informação beleza e temos aqui dois e-mails, tá bom, específicos que você pode estar tá definindo aqui para cada situação, ok? Por exemplo aqui, se você comprou um produto, tá? E precisa de algum suporte específico para esse tipo de coisa, você pode estar tá definindo, tá? Esse e-mail aqui, tá? Ó, esse, e esse primeiro e-mail. Agora, se você é um produtor e tem um produto na QI-FI, cara, esse e-mail aqui, tá? São coisas específicas, tá bom? Para cada situação, cada problema, é um e-mail específico. Tá certo, pouco mais aqui embaixo temos os dados aqui da Fai tá bom. Os dados aqui, ó, da empresa, beleza. E temos também o contato dela aqui nas redes sociais: o Facebook, Instagram e o YouTube. Tá, e para complementar também ao conteúdo, é talvez você pergunte, né? Pô, mas esse e-mail aqui só vai servir somente para quem é produtor, não para quem é afiliado também. Gosto de fazer assim, tá? Quando eu tenho algum problema aqui específico que eu quero resolver, eu vou selecionar aqui, ó. Eu vou selecionar aqui o e-mail específico, tá? Eu vou clicar em copiar e vem aqui, ó. Abre aqui uma aba e vem aqui ó coloca aqui o e-mail tá mas em seguida aqui eu venho aqui nessa aqui, ó. escrever e-mail tá então se eu quero contactar o suporte para resolver o meu problema como produtor ou afiliado eu executo essa mesma ação aqui que eu tô fazendo para vocês aqui tá eu vou colocar aqui ó o e-mail do suporte aqui tá eu vou colocar aqui o assunto eu vou colocar aqui ó produto tá e em seguida aqui eu vou digitar aqui o texto tá que eu quero realmente colocar então, aqui eu montei o meu e-mail, tá? Pra coisa específica. Então, se eu sou produtor, então eu coloquei aqui o um, um e-mail, né? Adequado para esse tipo de assunto. Ok, falei aqui a situação, eu coloquei aqui uma breve descrição, tá? E eu vou clicar agora em enviar. Beleza? Clica aqui em enviar, tá tudo certo, beleza? Então, é só aguardar que eles vão entrar em contato com vocês o mais rápido possível, tá bom? Eles são bem rápido mesmo. E aqui também, voltando aqui, ó. Ah, eu comprei um produto, né? Só um cliente comprou um produto. Cara, eu preciso para que tá para me informar sobre um algo que aconteceu com a compra que meu produto não chegou e etc. Então você vai vir aqui, ó, tá? Eu pego esse e-mail aqui, ó. Você vai fazer o mesmo processo. Você vai pegar esse e-mail aqui, ó. Você vai fazer o mesmo processo, tá bom? Você vai copiar. Você vai vir aqui, ó. Escrever e-mail, tá? O processo é o mesmo, ó. Você vai enviar para. Você vai colocar com um e-mail, tá? específico Você vai colocar aqui, ó. Compras, né? Compras, por exemplo, né? Compras erradas ou não recebi tá por exemplo você pode colocar e você vai digitar aqui uma breve descrição aqui tá ó, informando a sua situação o seu problema tá que ao qual você não recebeu a tua compra enfim você não tá recebendo é, o acesso do teu produto é que eu montei meu escopo aqui específico que okay? coloquei o um e-mail aqui tão específico e coloquei também o motivo e coloquei uma breve descrição aqui informando a situação tá e em seguir vou clicar aqui ó e enviar beleza o processo é bem simples Beleza? Mas agora, se você ainda não conseguiu fazer sua primeira venda galera e tá penando até agora tá aí pecando bastante nas vendas para ter meu método o meu treinamento específico para afiliados para você começar investindo com baixíssimo em investimento tá com apenas seis reais por conjunto você consegue poder otimizar e escalar uma campanha tá com lucros e previsibilidade é isso que eu ensino lá em meu método vou deixar para vocês aqui debaixo da descrição do vídeo aqui para você tá acessando tá conhecendo aqui o meu método tá? e assim também como os outros links meus também caso que você queira conhecer tá bom não esquece de poder também galera de poder compartilhar esse vídeo, porque vai ser muito interessante, um conteúdo bem rápido, bem direto ao ponto, para você não ficar sem essa informação, beleza? Então esse aqui foi o nosso conteúdo de hoje, um forte abraço, fica com Deus, e até o um próximo conteúdo.